Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia O tema desse vídeo aqui é o seguinte Padre Júlio Lancelotti faz séria acusação contra Danilo Gentili Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu gostaria de trazer aqui uma informação que foi veiculada pelo governo federal hoje, dia 7 de dezembro Petrobras anuncia redução de 40 centavos no diesel e 20% na gasolina os novos valores entram em vigor a partir de 7 de dezembro, portanto, entram em vigor a partir desta quarta-feira Vale lembrar que, com a redução do preço dos combustíveis, naturalmente o valor dos produtos diminui em escala Alimentos em geral, cadernos escolares, utensílios de saúde e etc No início do ano, foi aprovada a redução de ICMS para combustíveis, telefonia celular, energia elétrica e internet Um trabalho árduo que, infelizmente, contou com os votos contrários de todos os senadores do PT, bem como a negativa do seu chefe Lula. Desde então, governadores de muitos estados, em sua maioria do PT do Nordeste, acionaram o Supremo Tribunal Federal para a volta da alíquota anterior que evitaria os benefícios citados. O governo Jair Bolsonaro provou que é possível aumentar a arrecadação com a diminuição de impostos, como neste caso específico, e em relação a milhares de outros que foram reduzidos desde 2019. Essa informação aqui, pessoal, foi publicada é, pelo presidente Jair Bolsonaro em seu perfil do Instagram, tá bom? Hoje, quarta-feira, dia 7 de dezembro. Ao mesmo tempo em que o governo federal anuncia essa redução aqui de valores nos preços dos combustíveis, agora 0,40, ou seja, 40 centavos no diesel e 20% na gasolina, a governadora aqui do Piauí, Regina Souza, encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei aumentando a alíquota do ICMS e incidente, principalmente sobre os combustíveis. É, isso, de acordo com parlamentares de oposição, é inconstitucional, porque os produtos básicos, os produtos fundamentais, eles não podem ser taxados acima de 17%. Portanto, além da inconstitucionalidade, nós temos também a insensibilidade da governadora do Piauí em relação ao problema, tendo em vista que o, o mundo ainda está vivendo sob o impacto de uma, de uma situação como o problema do Covid-19, e vivemos o período do pós-pandemia, quando os governos deveriam se preocupar menos com a arrecadação e muito mais em garantir melhores condições de vida para, para a nossa população. Bom, vamos então ao nosso tema aqui de hoje, do vídeo, que é exatamente essa questão do Padre Júlio Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti é muito conhecido pelo seu trabalho lá em São Paulo em favor daqueles elementos que são viciados, que são, util... são usuários de droga, não é? que são, segundo ele, vítimas da sociedade, vítimas da drogadição. E ele entrou numa nova polêmica. Agora, porque os jogadores da seleção brasileira, alguns jogadores e alguns ex-jogadores, ou seja, elementos que ganham muito dinheiro, que não tem nada a ver com o problema social de ninguém, porque o dinheiro é deles, eles fazem com o dinheiro deles o que eles bem entenderem. Eles foram lá comer uma carne que é folheada a ouro, que é exatamente para quem tem dinheiro. Não é para quem não tem, é para quem tem. Bom, neste fim de semana, o padre se indignou com a seleção brasileira e com o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno. Eles ostentaram, segundo ele nas redes sociais, uma carne banhada a ouro, 24 quilates, avaliada em 9 mil reais. Isso num restaurante do Catar, que é um dos países mais ricos do mundo. Ah, essa aqui é uma notícia que eu tô lendo para vocês, depois do meu comentário, do site Terra, tá, pessoal? Eu tinha dado baixa no site Terra faz tempo, mas encontrei aqui, são notícias bem resumidas, e o padre, que é conhecido pelo seu trabalho na Pastoral do Povo de Rua, olha só aí como é que a imprensa trata, né? Repostou um vídeo do jantar luxuoso e comentou vergonha. O apresentador Danilo Gentili fez um tweet. Nós dois lamentamos ver esse vídeo, amado padre. Eu lamento porque não estou lá com eles comendo essa carne. Você lamenta porque prefere outra coisa. Ele colocou lá o que era. Eu vou deixar o link dessa matéria na, no principal comentário aqui desse vídeo, tá bom, pessoal? Para que você veja o que foi que disse o Danilo Gentili. O comentário foi alvo de muitas críticas nas redes sociais por internautas que alegaram uma certa, um certo preconceito ou discriminação na publicação. O cara faz, oferece um produto, exatamente, quem tem vai lá e come. Aí ele foi criticar, fez lá as suas considerações, o seu show particular para os seus seguidores, né, para os seus devotos. Mas o mesmo padre Lancelotti, que disse tão preocupado com a questão da injustiça no nosso país, não, não criticou quando o PT, no poder, anteriormente, desviou cerca de 200 bilhões de reais. Vou retificar desviou cerca de 200 bilhões de reais da Petrobras. Não criticou quando o Supremo Tribunal Federal adotou medidas que retiraram um ladrão condenado da cadeia e o, co o colocaram no jogo político eleitoral para que ele, em, fa em favor do sistema, fosse colocado na presidência da República na marra, de qualquer jeito. E também não criticou os absurdos outros que foram praticados nos últimos anos contra a segurança jurídica no país. Quem é hoje que confia nas altas cortes jurídicas do nosso país. Diga nos comentários aqui o que, é que você pensa sobre isso, tá bom? Eu apenas especifico que segurança jurídica é o seguinte, é quando você vê que a justiça tomou uma decisão e que essa decisão com base na lei será efetivamente cumprida, que é exatamente o que nós não temos no Brasil. Quer dizer, aquela decisão que foi tomada com base na lei não é cumprida porque quando chega no Supremo Tribunal Federal ela é modificada por razões inúmeras. E certamente não é por conta do mero apoio aos usuários de droga da Cracolândia em São Paulo Bom, ele também, o padre Lancelotti Que é uma figura muito conhecida Que é uma figura realmente muito cultuada nas hostes da esquerda brasileira É contrário à desocupação daquela área importante do centro de São Paulo Que poderia revitalizar e muito aquela área urbana da maior cidade do nosso país Ele é, portanto, contrário à desocupação da Cracolândia, e um adepto do petismo de lacração que afinal se impõe com os resultados impostos nas últimas eleições. O que é que fez o Danilo Gentili? O Danilo Gentili fez um comentário, e eu não vou estar aqui sob pena do vídeo ser desmonetizado, mas é importante também que a gente reconheça que o Danilo Gentili é um humorista e o seu comentário foi feito com base numa esquete de humor. Ele simplesmente colocou ali o toque de humorismo a uma situação que o padre Júlio Lancelotti quer, tor quer tornar como se fosse uma coisa dramática E que não tem nada a ver com drama isso aí Porque, como eu disse, o dinheiro é dos jogadores e dos ex-jogadores Como eles são muito ricos, eles fazem com o dinheiro deles o que eles bem quiserem E se eles forem pelo padre Júlio Lancelotti, hein? E você, o que é que acha? O que é que você acha? O Danilo Gentili foi ou não foi? Isso aí que eles estão dizendo com o padre Júlio Lancelotti. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.